Nossa língua nós, nossa língua. Boa noite. No programa de hoje, você vai ouvir aqui uma conversa interessante com um mineiro muito conhecido, um jornalista, especializado em economia, mas não em economias, ou pelo menos não em usar indevidamente o economês. Pelo contrário, ele traduz o economês. O Luiz Nassif, de Poços de Caldas, e que além de jornalista, gosta muito de uma seresta. Bom seresteiro, toca violão e tal. No programa de hoje também você vai ver o pessoal do Cidade... ...mais de gente mineira, o grupo Skank. E daqui a pouco a gente volta. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nós. Nossa língua. Língua. Nossa língua portuguesa. É nós. Nossa língua portuguesa. Nossa língua nós. Nossa língua É nossa, nossa, nossa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua, Nossa língua, Nossa língua. Bom, a gente está de volta para conversar com o jornalista Luiz Nassif. Muito obrigado pela presença. Eu que eu agradeço prazer. E o Luiz, além de, de jornalista, tem um outro lado que pouca gente conhece, o lado de compositor, né, musical, né, de, de música popular. Ele toca violão, né, e frequenta você prefere boêmia ou boemia de Poços de cal? A boemia. A boemia. <risos> Mas com é. certeza boêmia também. É, bom. <risos> Eu disse que pouca gente sabe desse seu lado, Eu gostaria até de começar por aí. Eu descobri que você, aliás o telespectador poderia saber, nós trabalhamos uh, num, num mesmo lugar, trabalhamos na Folha de São Paulo, o Nacife escreve na Folha. E eu presto consultoria à Folha de São Paulo e muitas vezes até me atrevo a mexer no texto do Nacif quando o, o clima ali está meio de urgência e tal, papum. E eu descobri esse seu lado uh, musical uh, de uma forma trágica. Né? Quando o grande músico brasileiro Rafael Rabelo morreu, você escreveu um belíssimo texto na Folha de São Paulo e ali eu descobri que você tem essa essa relação com a música. É. De onde vem, de, desde quando, como é que é isso? É, vem de Poço de Caldas, né? Nós éramos em duas famílias, meus pais, meus tios, que sempre cultivamos música. Né? Meu tio era ligado, era um carioca que foi para Minas, se apaixonou por Minas, pela música mineira, pela música carioca que ele trouxe também. Tinha o seu regional. Então, desde criança, nós crescemos ouvindo Marigá, ouvindo Luar do Sertão. Depois teve a fase da Bossa Nova, que pegou todo mundo. E a fase dos, dos festivais, né? que é a Record levou para o Brasil inteiro. E daí o nosso grupinho, nós tínhamos o nosso grupinho, compunhamos participávamos de festivais, corrimos no interior todo, né? Então, vem é nessa formação de berço mesmo. E no caso do, do violão, você toca... Que tipo de música você gosta de tocar mais no violão? O é, um instrumento que eu sou, é bandolim. Eu, bandolim, eu gravei um é. CD do ano passado, tocando bandolim. No violão, nós estamos no repertório, anos 30, 40, a gente gosta de pegar fundo do baú. Agora, na fase de festivais, nós entramos muito naquela linha experimental do Júlio Medalha do Rogério Duprá, em torno da Tropicália. Então, nós tínhamos uma música, a gente fazia uma música, que era mais ou menos uma colagem de músicas, de ritmos, né? Naquela época, nós participamos aqui de festivais da Tupi, cheguei a ganhar até uma, uma feira permanente da música popular aqui. Eu sempre que nós fomos para a finalíssima. Tinha três músicas do Jorge Bem classificadas. É, um dos... das... E que ano? Que música? 69. O Jorge Bem tinha Domingas, é. tinha... Ai, um tempo, o Paulinho da, da Viola tinha, foi o rio que passou a minha vida Sim. o Paulinho tinha duas, foi o rio que passou a minha vida aquele papel, é sem conta Sim. Assim. e tinha uma da sua licosta e uma minha ah. daí a Tupi quebrou e o que nós empatamos. não tem puxa vida mas é, eu gostaria até de discutir mais um pouquinho esse assunto pelo seguinte hoje nós vivemos uma pau da globalização a necessidade da especialização e eu trabalho muito com jovens, eu sou professor de cursinho, mexo com a garota de 17, 18, 19 anos. E eles têm aquela coisa maluca na cabeça de achar que o cidadão precisa dedicar-se 24 horas por dia à sua profissão, aquela coisa e tal. E eu acho, eu sempre digo que é o contrário, quer dizer, o cidadão precisa ser bom na sua profissão, mas ele precisa descobrir que o mundo, o, o dentista, por exemplo, precisa descobrir que a odontologia não é a coisa mais importante do mundo, né? E por aí vai, e o economista precisa descobrir que a economia não é a coisa mais importante do mundo. Eu acho o seu exemplo maravilhoso, porque uma coisa aparentemente árida, né, como economia e tal, o economês, aquela ciência mais ou menos, né, com uma coisa que mexe com a criatividade, com a música e tal, eu acho isso, essa combinação... Isso é, que me ajudou muito aí a não ter essa visão especialista. Eu acho que você tem que conhecer o seu ofício, mas a economia, o que você coloca nessa visão especialista é, é para mim, mais, mais rápido para você não entender nada. Sim, diga, diga isso com todas as letras, porque a garotada precisa ouvir isso. Quando você pega a economia, por exemplo, é. todas as previsões em geral que se fizeram sobre o futuro do país, quase todas estavam erradas, quando você partia da visão estritamente macroeconômica. Porque o país é um todo orgânico, é. então você tem valores, por exemplo, que a economia não leva em conta, que estão mudando o país, valores de gerência, programas de qualidade total, programas de reorganizações regionais, programas de municípios surgindo como agentes econômicos relevantes. Então, todos esses fatores, quando o economista fica preso naquele indicador específico, o mundo muda. E não é só que não. Nos Estados Unidos, quando os economistas previam a decadência da economia americana, a economia americana estava no início de um enorme processo que hoje a transformou de novo na economia mais dinâmica. Porque eles fechavam os olhos para o mundo real. Se o mundo real não bate com a estatística, eles olham e falam o mundo real está errado. Não é a estatística que está errada. Então, esse assunto está ótimo, preciso interromper um minutinho e depois eu volto a conversar com o Luiz Nassif. Até já. Você sabe que são palavras cognatas? O pessoal que vê a Nossa Língua Portuguesa há muito tempo deve saber porque eu já tratei desse assunto aqui pelo menos uma vez, palavras cognatas são aquelas que pertencem a uma mesma família, família etimológica, como pedra, pedreiro, por exemplo, como pedra e pedrinha, como jornal e jornalista, jornal e jornaleiro, e por aí vai. Essas palavras que pertencem a uma mesma família, que têm o um mesmo radical, são chamadas de cognatas. Acontece que existem palavras que parecem, Parecem cognatas, mas não são. Parecem da mesma família, mas não são. Por exemplo, sucedâneo, que é uma belíssima palavra, que parece ter relação com a palavra suceder, não é bem isso não. Um sucedâneo é uma coisa que pode substituir, que equivale a outra. Por exemplo, um remédio que seja equivalente a outro é sucedâneo desse. Pode ser usado no lugar desse. Essa coisa de palavras cognatas, às vezes, prega surpresas incríveis. Por exemplo, uma palavrinha em inglesa terrível, P-U-S-H, push, em inglês, push, eu não sei se a pronúncia é correta é essa, que parece significar puxar, mas não significa puxar, significa empurrar, pressionar. Eu me lembro de uma cena que eu vi num shopping center aqui de uma cidade perto de São Paulo, vou até dizer onde... E aí, Jundiaí, né? colocaram ali uma saboneteira no banheiro do shopping, uma beleza, coisa nova e tal, e o pessoal chegou lá e pá, pá, né? para sair sabão. Nada de sair sabão, até que um mais afoito ali, deu uma puxada meio brava e já viu o que aconteceu. Por quê? Porque não faz o menor sentido colocar no, num país chamado Brasil, cuja língua oficial é o português, colocar uma saboneteira cuja instrução venha, venha escrita em inglês. Não faz sentido, eu acho isso um absurdo. Push não é da mesma família de puxar. Push quer dizer pressionar, empurrar. Por falar em falsos cognatos, veja uma canção, ouça uma canção e note uma palavrinha aí que parece, parece, mas não é. Vamos lá. Com Cidade Negra, né? Essa palavrinha que você ouviu aí, vidente, caiu uma vez no vestibular da FUVEST. A FUVEST pedia ao aluno que indicasse as palavras cognatas. E vidente dá uma baita vontade de achar que tem a ver com vida, né? Que é da mesma raiz de vida, mas não é não. Vidente tem a ver com a raiz latina do verbo ver, né? Vidente é quem vê, é quem tem a propriedade de ver, quem tem visões, né? Esse é o vidente, não é? Só lembrar como é ver em latim, né? É essa forma que você está vendo aí, né? E em italiano até vedere né, que é bem parecido com, com o latim. Então vidente é quem tem a propriedade de ver. E voltando a falar dessa história do inglês, de outras línguas e tal. ouça uma outra canção e veja uma palavrinha que trai todo estudante de inglês. Veja lá. <risos> Pois é, eu disse todo estudante de inglês, claro, estudante brasileiro, né? estudante da língua inglesa. Por quê? Porque nós temos uma incrível vontade de achar que pretender tem alguma coisa a ver com pretender. Pretender seria aquele que pretende. Nada disso. Uh, pretend, to pretend, em inglês, significa fingir. Pretender seria o fingidor, o mentiroso, aquele que finge. né? Nada a ver com aquele que pretende. Aliás, essa confusão é fatal. Todo mundo cai nessa, não caia você também. Cuidado com os falsos cognatos. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. E a gente está de volta para continuar a conversa com o Luiz Nassif, que está aqui como, não só como jornalista especializado em economia, mas eh, também como, como músico e como um cidadão do mundo, antes de mais nada. Vamos voltar àquela conversa. Você falava dos Estados Unidos e tal, esse, esse último papo que, que você mencionou, que, uh, da realidade da, da estatística, como é que é a realidade que está errada? É que é, ela... o economista, pelo nos Estados Unidos, né, você tinha a revolução da microinformática surgindo. Só que as estatísticas só registravam os setores velhos, porque os novos não estavam organizados para virar números. Né? E os setores velhos estavam decadentes. Então, os economistas diziam, a economia americana está decadente. E a economia americana estava nascendo, é. renascendo. O Brasil em 1995 é a mesma coisa. Você tinha uma política de juros que quebrou o país inteirinho, enquanto não apareceu nas, estra... nas estatísticas, sem em todo lugar, toda a cidade inteira que você ia, você perguntava como é que está aqui, está quebrado. As estatísticas não davam. É. Aí você falava, estão quebrando o Brasil. E vinha o Nilson Malan e falava, não, olha aquelas estatísticas, elas estão ótimas. Sim, mas as estatísticas levam tempo para aparecer nas estatísticas. É. Quer dizer, quando as estatísticas re registraram o quadro dois meses depois, nem adiantava mais nada, o Brasil já estava quebrado, não? Né? Sim. Então, essa incapacidade do especialista de observar outros sinais fora daquele, da, daquele manual que ele aprendeu é uma praga, viu? uma praga mesmo. Em todos os campos na né? medicina, psiquiatria. É verdade, é verdade. Eu não acredito, por exemplo, em, em, em médico por exemplo, que não leu Machado de Assis. Eu não ah, acredito. Claro. De jeito nenhum. Né? E o psiquiatra, quando vem com aquela é. verdade absoluta, que o economista quer. É. é. é, mas é que tem umas, umas projeções sobre as tendências da humanidade, é. tem um fórum. Acontece anualmente nos Estados Unidos, o World Future Society. E um dos pontos que eles colocam é, em 15 anos, vai acabar o especialista. Sim. O médico, por exemplo, hoje você tem um problema, você tem três alternativas. O médico escolhe por você, vem e fala, tem que ser essa. Ele diz o seguinte, daqui 15 anos, 20, você vai ter acesso a todas as informações, você fala, eu quero esse tratamento. você chama o médico, que vai ser um mero técnico. Na economia também, vamos acabar com essa ditadura aí. Legal. Vamos falar em economia. Uh, vamos falar um pouco do economês. Né? Como é que é isso para você, Nacif? E, e, e até que ponto você lida com isso, se policia ou não se policia, o economês é inevitável? Hum. Como é que é isso? Em 80, nós começamos no Jornal da Tarde uma revolução para acabar com o economês. Havia muita resistência lá. O economês é um pouco que nem o um informatiquez hoje, hum. é um recurso da pessoa que não entende de economia. Sim. Ela pega, ela pega o conceito fechado, ela não entra no conceito. <risos> isso é maravilhoso. Mas é o sujeito que não consegue escapar do, do, do economista é porque ele não consegue explicar o conceito. É. Então, ele pega, por exemplo, a demanda agregada, se aumentar a taxa de juros, vai haver um decréscimo da demanda agregada que vai influir negativamente nos índices de inflação. É. Fala ótimo, beleza. Troque miúdos isso. É. Qual que é o mecanismo? Ele não sabe. Então, o economista ele tem dois, é, do, é, duas vantagens, entre aspas, para a pessoa que pratica. Primeiro, que ela não, não precisa entender a economia. E, e o segundo é que, como ela manda o conceito fechado, o leitor não consegue avaliar o que, que ele está dizendo e não consegue questionar. O economês é um negócio tão enganador que nós tivemos nos anos 80 um personagem fantástico. É Merece assim, um livro, um falsário que apareceu em São Paulo, chamado Alencar Mesquita. Ele manobrava umas cinco frases padrões de economês. Esse sujeito conseguiu ser professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele ligou para lá em nome de um ministro, um a na voz do ministro, para o diretor falar, olha, está o Flamengo tal, Esquita, que é uma grande figura, que eu... então ele está mudando para São Paulo, seria um belo reforço para a Fundação Getúlio Vargas. Ficou seis meses dando aula na Fundação Getúlio Vargas, manobrando esses conceitos de maneira mecânica. Alguém uma vez fez isso, pegou uma combinação É, é uma tabela, tá a gente vai falar é, disso tá já, já. Eu preciso interromper um minutinho, a gente volta daqui a pouquinho com o Luiz Nassif para mais um bate-papo com ele, até já. Nossa língua, nós, nossa língua. Eu estou de volta para conversar mais um pouquinho com o Luiz Nassif. Nassif, a gente falava aí do, do, do tal professor Alencar, é Mesquita. Alencar Mesquita e dessa tabela. Essa tabela é genial, ela tem três colunas, né? É. É, um substantivo aqui e tal, um verbo no meio e outro substantivo, é. alguma coisa assim. Esses dois substantivos das pontas, é, em geral, coisas do economês ou do, do burocratês Sim. ou qualquer coisa Toda assim. Toda sorte de combinação. É e qualquer coisa que você fizer dá certo né? e a frase não quer dizer nada né? <risos> é que nem filósofo francês <risos> vira, vira, vira é, olha que a minha esquina foi extraordinária porque ele, ele passou a dar entrevista para todo lado, eu percebi que ele era malandro, eu, eu participava de um programa na Record com a Berta Helena eu fazia entrevistas com o senhor Berta Helena, que fazia ancoragem a e entrevistava o economista, e encaminhava esse sujeito e tudo que eu perguntava de economia, eu falava não, eu tenho uma visão política da economia não é então quem que o sujeito ele queria escrever para o jornal da tarde, eu não deixei de escrever. E um dia tava estava uma repórter de um, um outro jornal vizinho, que, que ia falar com ele, ele estava louca da vida. Ele disse, disse que ele deu entrevista, publiquei direitinho, saiu um monte de barbaridade, ele disse que eu que entendi errado. Eu falei, é. ah, mas avisa o pessoal do jornal, que esse cara é picareta. É. E eu falo que não, que finalmente eu descoberto um economista liberal, um economista de mercado, a gente está querendo denegrir negrinho coitado. E... Agora, vamos aproveitar um pouco e traduzir, por exemplo, falou do do, do, do não sei o que agregado aí, como é que era a história do. A demanda né? agregada. A demanda é, agregada, é. vamos traduzir isso aí. Mas é, sim, assim, sem como mês, hein? É, quando você é. tem uma atividade econômica, essa atividade você soma várias atividades. Você tem, você, tem, você fabrica um parafuso. Hum. Esse parafuso você vende para um fabricante de uma peça maior. Sim. Então ele vai agregar uma nova. Vai, vai agregando esse parafuso essa peça, vende para um fabricante de automóvel. Sim. Então, a demanda agregada é, digamos, o conjunto da demanda geral, da, da, da, da produção geral do país. Eu recebo algumas cartas, principalmente dos meus ouvintes, dos telespectadores e dos ouvintes, porque eu faço dois programas na Rádio Cultura também, um deles é o mesmo, Nossa Língua Portuguesa, e alguns me mandam listas, né? É, por favor, professor, traduza, né? Sim. Então, vem lá, eles querem saber tudo, o que são os tigres asiáticos, por exemplo... Você acha que esse tipo de coisa o leitor tem a obrigação de saber? Os times não. asiáticos, por exemplo, ou não? Olha, olha tinha um princípio que no tempo que eu trabalhei na Veja, era, era um, um dos bons princípios. Todo artigo que você fizesse tem que colocar como se o leitor tivesse tomando contato pela primeira vez com o tema, né? É o chamado didatismo que nós temos lá tem na, na Folha ser. de São Paulo. É. Porque você tem o seguinte: você tem muitas vezes, você pega, por exemplo, um texto didático. Eu, eu sou fã de texto didático, mas existe muito conceito que você deixa passar. Ah. Deixa eu passar, então, essa questão, por exemplo, um essa crise da Ásia, eu tentei juntar todas as pontas, como que era o sistema de cálculo de valor da ação, os fatores que influenciavam. Fiz um negócio bem didático, quando eu terminei de escrever, eu tinha repreendido várias coisas que eu já tinha esquecido. Sim. Então, quando você pega mecanicamente esses conceitos e vai repetindo, você perde a percepção do seu significado. E quando você não percebe o significado mais, você começa a falar mecanicamente, é, aparecem, de repente, algumas mudanças e sugestões, e você perde a condição de analisar a eficácia ou o efeito dessas medidas, porque você perdeu a noção do significado do conceito. Isso vira mecânico, né? Vira uma coisa... Vira mecânico. Você tinha, por exemplo, uma coisa muito... Você gosta? tem uma política de juros restritiva, restritiva, ou seja, uma política de juros alto para ter menos liquidez. Porque é a única maneira de combater a inflação. Então, você tinha... É um mecanismo que você tinha, que era o seguinte, você aumenta os juros, vai é ter menos dinheiro na economia, as pessoas vão comprar menos, e as empresas vão ter que baixar o preço. Esse é um mecanismo. Só que você tem outros mecanismos que compõem isso, que compõem a economia. Quando você aumenta os juros, aumenta o custo das empresas. Quando aumenta o custo das empresas, se a economia está fechada, elas podem impor o preço, elas repassam para o preço, então aumenta a inflação. Então, é, digamos, esses conceitos, uma política monetária restritiva é anti-inflacionária, por exemplo, que então, um é um palavrão, palavrão <risos> danado. Isso o, o, o jornalista aceitava mecanicamente. Sim. Você vai parar, tira, troca próprio conceito, troca minutos. Como é que você coloca o, é o mecanismo? Aperta esse botãozinho, o que, que acontece? Acontece isso. Depois. Então, em geral, o jornalista que fica só no conceito é porque ele não consegue trocar minutos. Né? Eu lamento, Nacife, mas o papo está maravilhoso e o telespectador em casa pode até aproveitar e saber um pouco mais disso tudo, lendo o que você escreve em tantos lugares né e as suas participações todas aí na televisão e tal. Fico feliz com a sua presença, agradeço imensamente e... Eu que agradeço que eu sou fã do programa há muito tempo. Hein? Legal, obrigado. Você se lembra de uma canção que a Rita Lee gravou e fez um sucesso danado? Dizia assim, como vai? Tudo bem? Apesar, tudo, todavia, mas, porém, tirando esse apesar aí... A lista que ela diz é apesar, contudo, todavia, mas, porém, tirando o, o apesar, como eu disse, você tem aí uma listinha de conjunções adversativas, que belo palavrão, adversativas. A palavra adversativa é do mesmo time da palavra adversário, aliás, a palavra adversativa e a palavra adversário são combinatas, não é? palavras que pertencem a uma mesma família. Muito bem. Nós costumamos, na escola, indevidamente, decorar listinhas. Então, decoramos que mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são adversativas. Decoramos que o E, por exemplo, é uma conjunção aditiva, aditiva de adição. Né? Aditiva e adição são palavras cognatas, ou seja, a ideia de soma, de adição. E decoramos que o E é uma aditiva e pronto. E aparece o E, pronto, uma aditiva, a ideia de soma. Será que isso é verdade? Será que sempre o E é usado para somar? Será? Vamos ouvir uma canção e prestar atenção no emprego da palavra E. Essa palavra vai aparecer várias vezes. Preste atenção. Te ver. Você ouviu aí, te ver, com o pessoal mineiro, o skank. É? E a letra fala, te ver e não te querer, te ter e ter que esquecer. Depois, é ver o céu se abrir no estio e não se animar, e por aí vai. Você acha que esse E é o mesmo E de quem diz, ele canta e compõe, ela estuda e trabalha? Quando se diz, ela estuda e trabalha, o que é que se diz? Que ela faz duas coisas, faz-se a soma daquilo que ela faz na vida, né? Ela estuda e trabalha, isto mais aquilo. Será que esse E soma também? Quando você diz, Deus cura... E o médico manda a conta? Será que esse E soma? Será que esse E não quer dizer mas, não? Deus cura, mas quem manda a conta é o médico? Aquele poema de Drummond que diz mais ou menos assim, Drummond que me perdoe se eu estiver enganado, o amor é grande e cabe no breve ato de beijar? O amor é grande, mas cabe no breve ato de beijar? Ou aquela bela canção chamada Promessas de Sol, que o Mito Nascimento gravou há um bom tempo já, que diz... Você me quer justo e eu não sou justo mais? Você me quer justo, mas eu não sou mais justo. Sim, é verdade. Nós usamos muitas vezes o E com valor de mas, como aconteceu na letra aqui do pessoal do skunk. A conjunção E nem sempre é aditiva. Muitas vezes ela é adversativa. Tem valor de oposição, valor de mais. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Espero que a música que eu canto agora posso expressar o meu súbito amor Quem é que não conhece essa bela música do Guilherme Arantes, não é? E ele disse aí, passe a expressar o meu súbito, o meu súbito amor. Eu me lembro de uma outra canção chamada Ângela, do maravilhoso Tom Jobim, querido Tom Jobim. A canção fala, súbito, né? diz assim, começa um verso com essa palavra, súbito está tão diferente, diz a letra. Né? Súbito quer dizer o quê? Súbito quer dizer de uma hora para outra, de repente, de súbito, subitamente, repentinamente, de uma hora para outra, súbito. É uma palavra interessantíssima e usada em certos casos um pouco mais sofisticados, numa linguagem um pouco mais sofisticada. Agora, o interessante é saber que súbito tem aumentativo, né? E esse aumentativo deixa muita gente atrapalhada, né? Uma coisa que acontece muito, de repente, muito de uma hora para outra, assim, mas numa situação muito inesperada, acontece de... Supetão ou de sopetão? Como é que é? Todo mundo fala so, né? Sopetão, mas é su, de supetão, que tem a ver com a raiz aí da palavra subitô, exatamente por aí. Então, de supetão. Por falar em palavras cujo significado não é lá muito conhecido, ou pelo menos palavras que não são usadas todos os dias, vamos ouvir agora uma canção em que há um, uma série delas, palavrinhas aí um tanto quanto sofisticadas. Vamos lá. Sou seu pai. O seu barco, Se você quiser ouvir o seu eu o seu soprano, o seu aral. Você ouviu a Maria Bethânia cantando uns versos? É o nome da música, uns versos. E nessa canção há pelo menos quatro palavrinhas interessantes. Uma delas aí, bardo, bardo, bardo poeta, trovador, né? É aquele que faz trovas, não é? É aquele que faz poesia. Aliás, a palavra vem lá de trás, é considerado um poeta heróico, bardo, lá no tempo dos gauleses, dos gálios, é? dos celtas. Mas a palavra ganhou esse sentido básico aí de, de poeta, bardo, é? poeta, trovador. Você ouviu também nessa letra, eunuco. Que diabo vem a ser um eunuco? Eunuco é simplesmente aquele homem castrado, encarregado de tomar conta do harém. E aí você deduz porque esse homem é castrado, né? fica por sua conta a dedução. Né? Muito bem, você ouviu aí também a palavra soprano, aliás, alguém vai dizer, mas você falou que o cidadão toma conta do harém, mas eu não sei o que é um harém. Então, vamos lá, Arém é aquele lugar em que fica o cidadão que tem lá no Oriente, né? tem N mulheres, lá o sultão e companhia bela. O eunuco é aquele que toma conta do Arém, deu para entender agora porque ele é castrado ou ainda não? Né? Voltando aqui, soprano. Soprano, o que é? É mulher que tem voz aguda, muito aguda, ou menino também que tem voz aguda. É a voz mais aguda de mulher ou de menino. É? Isso é soprano. E ainda nessa letra, uma outra palavrinha interessante, a palavra arauto. Arauto. Essa palavra é muito usada, né? Todo mundo fala os arautos, são aqueles que anunciam, os mensageiros, aqueles que trazem a notícia. Ou até aqueles que defendem uma determinada tese, uma determinada teoria. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nós, nós,